Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz Closed Caption, ou legendagem em tempo real, como vocês estão vendo agora aí no vídeo. É... Serve para que a gente possa quebrar barreiras comunicacionais ou de acesso a conteúdo em eventos ao vivo, como videoconferências, aulas, reuniões online. Aí eu vou mostrar para vocês como é que se bota isso para funcionar, ok? Vamos iniciar fazendo algumas configurações no Web Captioner. É, bom, o Web Captioner ele é um, um aplicativo que tu acessa pela web, Ele é acessado por esse endereço aqui, ó. Vou passar para vocês. Por esse endereço aqui, que está lá na barra de endereço, webcaptioner.com. Clicando, digitando esse endereço, vocês caem nessa tela web. É um endereço na web, é um aplicativo que vocês não precisam instalar no computador. E vamos fazer umas configurações aqui necessárias para a gente habilitar depois a nossa transcrição lá no OBS. Eu já estou conectado com a minha conta. Vocês podem conectar uma conta do Web Captioner usando uma conta Google. Vocês venham aqui em Signin, escolham alguma das opções aqui de conexão, podem se conectar com uma conta do Twitter, uma conta do Facebook uma conta do Google, uma conta da Microsoft não precisa criar uma conta específica no, no sistema do Web Captioner, usem uma conta já existente me conectei com a minha conta e vocês vejam que ele tá com a cor verde-limão no fundo, mas ele entra para vocês na primeira vez com a, o com a, com fundo preto, então essa cor verde-limão é para a gente poder fazer o chroma key depois lá no, no OBS. Ou seja, tirar esta cor verde-limão na tua composição, lá na, nessa fonte que vai aparecer no OBS. E o que for verde-limão fica transparente. Por quê? Porque quando eu estiver fazendo a transcrição, eu quero que apareça só o texto. Só o texto. Esse texto branco e o que for fundo verde vai ficar transparente e aí vai aparecer lá no OBS assim fica a minha transcrição de voz para texto com um fundinho transparente. Depois eu mostro para vocês esse fundo semi-transparente escuro que é para gerar o contraste que também é feito lá no OBS. Para caso você esteja com uma roupa ou com um fundo no teu cenário que dificulte a leitura, esse fundinho semitransparente gera contraste e facilita a leitura. Então vamos para as configurações. A gente vem aqui nos três botõezinhos, no canto direito inferior, vai em Settings, vamos em Aparência, em Aparência, Aqui estão as configurações, algumas são padrão. É texto branco, texto fonte 4, altura de linha 1,2. A gente pode deixar marcado aqui tudo como letra maiúscula, uppercase. o posicionamento é, horizontal, por exemplo, eu posso centralizar as legendas, a transcrição, eu posso deixar a legenda à esquerda, posso deixar a legenda à direita, mas eu quero a legenda ocupando toda a dimensão horizontal da janela. Então eu marco esta primeira opção. Na segunda configuração de alinhamento vertical, eu quero que ele ocupe toda a parte inferior da minha janela. Então eu boto lá em cima já nela uh, o com preenchimento completo, horizontal, e nessa opção aqui é low, Lower third Feita esta configuração, eu vou para o Background, ou seja, é a cor de fundo, e vou usar nas caixas RGB aqui, R170, G240, B50, e ele fica com essa cor verde-limão. Uh, sombra da fonte, cor preta, com uma opacidade de 85. Ou seja, tem a fonte branca com uma sombrinha projetada como se fosse uma fonte de luz. Esse aqui é o deslocamento abaixo da fonte branca. Ele fica levemente deslocado na vertical para baixo, então fica como se fosse realmente uma sombra a partir de uma fonte de luz. Estas são as configurações de aparência. Aqui eu quero que após três segundos ele adicione três linhas em branco, ou seja, se eu ficar em silêncio um pouquinho, eu ou algum interlocutor meu, ele bota três linhas em branco, é como se apagasse o texto que tivesse acabado de ser transcrito. É um recurso interessante, quando tu para um pouco ele quebra o teu texto. Como se apagasse a fala anterior, para dar sequência e fazer as quebras de parágrafo. É interessante que a gente coloque esta configuração aqui. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A princípio é isto. Tá perfeito. É isto aí. Aqui no WebCaption era a configuração é essa Se vocês fizerem isso, ele vai ficar com esta cara aqui. Okay. Vou explicar rapidamente para vocês as configurações que eu preciso fazer aqui no, no OBS para botar o Close Caption a funcionar. Mas antes eu deixo eu explicar a lógica de funcionamento do OBS. O OBS ele trabalha com cenas, que é esta caixa bem à esquerda embaixo. Tu podes... Criar várias cenas, e cada, em cada cena tu vais poder colocar fontes variadas. E existe uma infinidade de possibilidades de fontes de captura de mídia ou de outros recursos do teu computador, em vídeo, áudio, janelas, aplicativos e tudo mais. Então o que, que é necessário fazer? Criar uma cena, eu criei uma cena com um nome específico que me convinha para essa tarefa. Botei live com CC, Close Caption, né? live com Close Caption Web Captioner. E aí criada esta cena, fui adicionar fontes distintas. Uma fonte é captura de janela. Quando vocês abrem aqui no botãozinho mais, vocês têm esta opção aqui, ó, captura de janela. Clicando em captura de janela, vai abrir esta janela, essa caixa de diálogo, que tu vais poder escolher as janelas que tu tens aberta no teu computador. Automaticamente ele identificou a janela do Chrome, e lá na janela do Chrome eu tenho uma aba que está com o aplicativo aberto. Seleciono ela. O modo de captura vocês podem deixar o automático, mas eu como uso o Windows 10, eu já selecionei aqui o modo de captura do Windows 10. Se deixar no automático, ele reconhece qual é o modo de captura. E o modo de correspondência da, janela, da, da captura da janela. Qual janela que você vai usar? Eu, eu coloco aqui combinar o título, caso contrário, buscar janela do mesmo tipo. Ou seja, que eu tenho várias abas do Chrome aberta e ele pega pelo título da aba que está identificado aqui. Ele vai buscar o mesmo título na janela para ter certeza de qual janela do Chrome ele tem que trazer para cá. Feito isso, vocês deem OK. E ele vai adicionar este quadro aqui na tua cena. Então, tu adicionaste a primeira fonte. A primeira fonte. A primeira fonte, ela é esta captura de janela, só que eu estou com a minha captura de janela num retângulo na parte inferior do meu, da minha cena. O que, que eu faço adicionalmente? Aplico um filtro nesta fonte. Eu tenho este botãozinho filtro, clico no filtro e vou primeiro posicionar, recortar e posicionar aquele retângulo na parte inferior da minha da janela da minha cena. No meu caso, aqui pelas minhas configurações, eu cortei 600 a partir do topo o um, um, a caixinha de seleção ali relativo selecionado e 50 a partir da parte de baixo daquela janela. Com isto configurado aqui, o meu retângulo da captura da janela do Chrome ficou com esta cara na parte inferior, o retângulo, mostrando a equivalência lá da transcrição que está sendo feita na janela do meu Chrome trouxe aquela transcrição para cá, como vocês podem ver. É, mas tem um outro detalhe, vocês vejam que tem esse fundo, que ele está um fundo com cor chumbo, que é uma cor escura com uma certa transparência. Então eu vou adicionar um outro, uma outra fonte vocês vêm no botão mais, vocês vêm em fonte de cor, e aí vocês adicionam um retângulo com uma cor de fundo. Ele vai ficar um retângulo com uma cor de fundo e vocês vão adicionar um filtro. O filtro é uma transparência onde eu coloco uma certa opacidade a cor, é uma cor escura preta, tá? Com, aqui já está aplicado, ó, uma cor escura preta. O retângulo, ele tem uma largura e uma altura, contudo, eu vou também aplicar nesta fonte, um filtro que vai recortar aquele retângulo, deixando ele mais ou menos com a mesma dimensão da captura da janela do Web Captioner, para que ele gere o contraste entre a fonte branca e evite de dificultar a leitura caso o fundo da da, do teu cenário atrapalha a leitura da fonte branca. Então, bota um fundo escuro com uma certa transparência e aí gera esse efeito. Duas outras coisas. Na captura do web captioner, eu falei para vocês lá no web captioner que vocês deveriam colocar a cor verde e limão como fundo para que vocês pudessem vir aqui nos filtros da janela de captura do Web Captioner, vem em filtros com ela selecionada e aplica o Chroma Key. O Chroma Key, aqui vocês escolham a cor verde. Selecionando a cor verde, automaticamente ele tira fora do teu... Campo de visão lá na captura da janela. Fazendo tudo que fosse verde limão se transformasse em uma cor transparente. E aí ele deixa só o texto aparecendo na captura da janela lá do web que vem do Chrome. Feito isto, feito isto. É, então nós temos aqui a captura do Chrome, a captura da fonte de cor para dar a, o fundo transparente para gerar o contraste na fonte, e vocês vão adicionar a webcam que vocês querem é, que faça a, a captura do, do cenário. No caso, a minha, eu tenho duas webcams, eu tenho uma webcam... USB externa e uma webcam integrada ao notebook. Eu venho em dispositivo de captura de vídeo, adiciono a minha captura de vídeo e escolheria a webcam. Eu tenho outras virtualizações de câmera aqui, mas eu tenho a, a webcam do meu notebook e a externa USB que foi a que eu capturei. Então ela está... Aqui, deixa eu deletar que eu acabei de adicionar aqui para vocês como exemplo. E aqui de fato está funcionando. É esta aqui, a minha webcam externa do meu computador. São esses, essas três fontes são as necessárias para vocês faze fazerem a composição. Revisando, a gente precisa de uma cena, precisamos de uma cena, com três fontes dentro desta cena. Uma captura de janela, que captura a janela do Chrome, com web captioner aberto, fazendo a transcrição lá na janela do Chrome. Uma fonte de cor que coloca um fundo abaixo, da transcrição feita pelo Chrome para dar o contraste. E o dispositivo de captura de vídeo, que é a tua webcam. Vejam a ordem de empilhamento. Esta ordem de empilhamento é importante. Vejam se eu troco a ordem de empilhamento, o que, que acontece? Ó. A minha câmera fica em cima e tapa todas as outras janelas, todas as outras fontes. Tem que ser nesta ordem, a primeira... A janela do Chrome, a segunda, o, a fonte de cor que faz o contraste com o texto e, por último, a webcam. Dentro de cada fonte tem alguns filtros. Por exemplo, na janela do Chrome tem um recortar que me limita o retângulo na parte inferior com uma dimensão específica para fazer aquele espaço ali seu espaço onde vai aparecer a legendagem. E um chroma que tira o fundo verde que eu coloquei lá no, na janela do, do Chrome. Tá? Na fonte de cor, eu tenho filtros também. Eu tenho recorte, coloquei aqui um recurso de correção de cor para deixar um pouquinho mais nítido, mas basicamente um recorte para deixar na mesma dimensão do recorte que eu dei na janela do Chrome, para ficar na parte de baixo onde a, a, a transcrição aparece. Tem Um recurso aqui de correção de cor, os teus filtros tu adiciona no botãozinho mais, tem vários filtros aqui que tu pode se experimentar, basicamente esse de recortar, e no caso da da cor, uma correção aqui no, na, na fonte de cor, só para deixar o contraste mais, mais nítido. Na câmera, não uso filtro nenhum, mas também há a possibilidade de adicionar alguns filtros que vocês podem experimentar. Filtros de efeito e filtros de correção de áudio e vídeo. Estão disponíveis ali. Então, cena, fontes. Uma última coisa é como a gente coloca esta composição como se fosse uma webcam em uma live ou em uma videoconferência. Bom, para finalizar, eu preciso então habilitar a câmera virtual que é um recurso novo no OBS. Não comentei antes, mas é importante que vocês tenham instalado a versão 26 do OBS, que traz esse recurso novo de câmera virtual, que fica aqui neste botãozinho. Vocês cliquem em iniciar câmera virtual, e esta composição que vocês montaram nesta cena, passa a ser transmitida como uma webcam, passa a ser transmitida como uma webcam e fica disponível nos softwares de videoconferência que vocês usam. Então eu vou iniciar a minha vou iniciar a minha câmera virtual e vou habilitar, olha só Vou iniciar uma videoconferência no Meet, só para usar como exemplo. Vou escolher, ó, ele vai entrar com a câmera USB da Microsoft, que é a minha câmera padrão, só que ela está sendo usada pelo OBS. Se vocês fizerem isso no computador de vocês, com o OBS ligado, capturando, sinal de uma câmera, quando vocês vierem no sistema de videoconferência e escolherem a câmera direta, ela não vai funcionar porque ela já vai estar tá sendo utilizada pelo OBS. Vocês veem <coughs> venham nas configurações e troquem a câmera padrão por esta aqui, ó, OBS Virtual Camera e Automaticamente tudo que vocês estão gerando lá no OBS ele passa a transmitir na, no sistema de videoconferência de vocês. É, é, tem um detalhezinho, vocês vão perceber que as legendas aqui. No, as legendas aqui no Meet, elas estão aparecendo de trás para adiante, porque as câmeras, eles têm dependendo do sistema de videoconferência, eles espelham a, a, a, a câmera. No meu caso, no Meet, é sempre bom que a gente verifique com o usuário para se certificar de que forma que ele está recebendo o sinal, se ele está recebendo traz para diante ou no sentido correto. E se estiver no sentido inverso, vocês voltam no OBS, voltam no OBS, na captura de janela, cliquem sobre a fonte com o botão direito, transformar e inverter horizontalmente. Vejam que eu inverti o sinal, a, a ordem em que a transcrição está sendo transmitida. E vocês vão ver que lá no MIT, esta, esta, esta direção, o sentido, ele vai aparecer agora de forma correta. Olha aí. Viram só? Então, era isso. Se vocês seguiram os passos e conseguiram ter sucesso, beleza. Se ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato e tirar as dúvidas. que Eu terei o maior prazer em ajudá-los. Valeu! Até mais!